conversando hoje com a professora da Faculdade de Educação da URGS, Gladys Kerscher, pronunciei corretamente? Tá, é isso aí. É <risos> Coordenadora-geral do Uniafro, que organiza junto ao Centro de Formação de Professores da URGS, o ForProf, o curso de extensão "Diálogo sobre Educação Básica para as Relações Étnico-Raciais e Educação Básica, uma atividade que iniciou no último dia 26 e vai até maio de 2018, uma atividade semipresencial, duração de 60 horas aula, com... Entre outros vários objetivos, promover a reflexão acerca da análise das relações sociais e raciais no Brasil, seus conceitos e bases teóricas. Vamos conversar um pouquinho com a professora Gladys a respeito disso. Professora, muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Uh, a ideia do curso ela nasce, né, Como tu já referiste do curso UniAfro, né? Ele, o curso foi pensado para que a gente propiciasse aos alunos das licenciaturas. Uma, um espaço de discussão sobre as questões étnico-raciais, né? Todos nós, na universidade, fora dela, nas redes sociais, enfim, onde convivemos, percebemos que a questão racial e o conflito racial, o racismo, estão cada vez mais exacerbados. É, há uma demanda social para que se discuta, se promova a formação de profissionais, né? que possam, de fato, ajudar na construção uh, de uma nova sociedade, na construção de alternativas de enfrentamento do racismo, de práticas né, antirracistas no cotidiano. Uh, essa demanda, ela, ela, me parece, vem presente na nossa universidade há bastante tempo, vem sendo uh, atendida e pensada por diversos cursos, este curso especificamente... O diálogo surgiu uh, do entendimento de que era um momento propício para ofertar aos estudantes das licenciaturas e à comunidade uh, um espaço de discussão sobre as questões étnico-raciais, com alguns recortes específicos. Né? Então, a gente teve no nosso primeiro encontro o professor Rivair Macedo, uh, que trabalhou uh, com a questão da diáspora africana. Né? O professor é do NEAB, né? professor Rivair do NEAB, o professor Rivair, que é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que vem dentro da universidade discutindo a história da África há bastante tempo. Por que iniciamos por ele? Por que iniciamos por essa discussão sobre a diáspora africana? Porque nós tínhamos o entendimento de que o que os nossos estudantes, a nossa comunidade em geral, tem acesso com facilidade é uma visão que pensa a história do negro a partir da escravização, né? E justamente a discussão com o professor Rivaíro, o curso inicia com essa, iniciou com essa discussão, né? uh, para que nós pudéssemos romper um pouco com esse paradigma, pensar para além da escravização, a presença e o aporte do negro à cultura uh, brasileira e à construção da nossa nacionalidade. É, bom, essa discussão ela é me parece extremamente importante, extremamente relevante, também para que a gente consiga desconstruir na cabeça desses licenciandos, que serão professores um dia, uh, a ideia de que o processo de escravização foi um, um, um processo onde o negro foi... Uh, Uh, sofreu, enfim, de diversas violências, foi escravizado, mas passivo, né? Então, essa discussão é, da diáspora ela nos mostra a ação, a atividade, o protagonismo negro é, ao longo do processo diaspórico, né? Tanto no sentido de lutar contra o processo de escravização, quanto na própria África, no sentido de estabelecer novas alianças e novas relações. Para impedir esse processo. Então, nós queríamos também desconstruir um pouco essa ideia do negro passivo, do negro que ganhou a liberdade como um presente, para mostrar essa dimensão de luta e de construção histórica mesmo. O curso ele é longo, né? ele é longo porque nós vamos trabalhar é, um módulo uh, por mês, ele é semipresencial, nós vamos ter um intervalo, né? paramos no período de recesso. Uh, da universidade, julgamos que é mais produtivo, mais adequado, também porque o curso tem uh, dois módulos mais distintos. Um primeiro módulo que é mais de teorizações mais amplas, depois a gente tem uma discussão com a professora uh, Carla Meiners sobre da Faculdade de Educação, sobre uh, o ordenamento legal que cerca a educação para as relações étnico-raciais no Brasil. A gente achou que esse módulo era um módulo extremamente importante, porque as pessoas desconhecem né, uh, quais leis hoje regulamentam ou tentam regulamentar a educação para as relações étnico-raciais. As pessoas referem muito à lei 10.639, mas retiram a lei do seu contexto mais amplo, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, LDB, e, sobretudo, não leem os documentos posteriores, né, as diretrizes curriculares, para as relações étnico-raciais e o documento que eu considero mais importante para os licenciados e para todos nós da universidade, que é o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes. Porque o plano aponta qual instância deve fazer o que para implementar as diretrizes. E aí aparecemos nós, URGS e todo o sistema de ensino superior do país, com o nosso compromisso de formação de quadros. Né? Uh, nesse sentido nós temos né, um longo caminho a percorrer como instituição, nós sabemos bem que no currículo dos nossos cursos de graduação, não só da área das licenciaturas, mas no conjunto dos nossos cursos de graduação, a discussão étnico-racial é muito incipiente, né? ela ocorre em poucas disciplinas, na grade curricular normalmente em disciplinas Uh, eletivas e não em disciplinas obrigatórias e nós temos um longo percurso para desconstrução do racismo que passa pela criação desses espaços. Então, nesse sentido, essa, essa uh, segunda disciplina da professora Carla uh, tenta não é, ajudar os estudantes neste curso licenciantes né, a pensarem, bom, o que então nós na escola deveríamos fazer? Depois nós temos a disciplina da professora Luciana Mello, do IFCH também. A Luciana Mello vai trabalhar a questão da história da escolarização do negro no Brasil. Também é uma discussão que nos parece extremamente importante e pertinente. Por quê? Porque a, a, é, ao olharmos para essa história, nós entendemos como é que se construíram as assimetrias raciais. Como o negro chegou às condições de vida que ele tem hoje. E aí entendemos que o mito de que o nosso país depois da abolição, sempre foi um país que promoveu a igualdade racial, ele se desconstrói. Nós tivemos uma série de legislações que impediram o acesso do negro aos processos educativos formais. Isso, com, com certeza, trouxe consequências e impactos para a vida prática das populações descendentes dos escravizados. Então, eu preciso entender esse processo para entender, né, de um modo mais amplo, é, que a ERE, ela vem como uma política educativa que se quer uh, compensadora, que se quer reparadora, mas que vem uma lógica de política de Estado e não de governo. Né? Essa é outra das confusões comuns que, que os estudantes costumam fazer e muitos leigos também fazem, que entendem que a herera é uma invenção da esquerda brasileira, das políticas e dos governos de esquerda. E a herera é uma política de Estado, do Estado brasileiro que assumiu um compromisso perante as Nações Unidas de promover formas de combate à discriminação racial. Esse compromisso vem sendo traduzido em várias dimensões Foi traduzido na criação de uma secretaria De promoção de igualdade racial Foi traduzido na criação De uh, uma diretoria específica Dentro da secretaria eh, De alfabetização, diversidade e inclusão Do Ministério da Educação Vem sido traduzido Através do apoio governamental A várias ONGs que promovem As questões uh, étnico-raciais Fundação Palmares E outras tantas fundações E também na alteração da lei de diretrizes e base da educação nacional e nas diretrizes que o que o curso procura evocar. Então, Como é me... que é dessa formação de profissionais que a senhora colocou lá no comecinho? Eu acho que essa... Pro... Isso é... faz parte também de uma política de Estado também, né? Eu, que eu acho não que não essa, essa formação, fugir, né? ela vem, uh, vem num crescendo. Então, primeiro, a gente precisa pensar que essa formação ela não se dá só através do governo. Né? Volto aqui a reivindicar o protagonismo negro. Os movimentos sociais, o movimento negro, durante muito tempo, promoveu e continua promovendo formação para as discussões da questão étnico-racial, especificamente do racismo em relação ao negro. O movimento social tem um papel fundamental na modificação desse perfil de Estado, que eu acabei de referir, na criação dessas secretarias, no surgimento dessas políticas. E a universidade, nós, URGS, temos uma longa trajetória nesse sentido. Este não é o primeiro curso que se debruça sobre as relações raciais na universidade. Antes mesmo da criação das diretrizes curriculares, nós já tínhamos, no nosso Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, no DEDES, da nossa Pró-Reitoria, ações que já discutiam a questão racial, ações de extensão, que já se debruçavam uh, sobre esse tema. Eu me lembro, de anos atrás, aqui na universidade, ter integrado um dos núcleos da, da Pró-Reitoria de Extensão, que era o Núcleo de Integração Universidade-Escola, e lá naquela época, a a recém tinha sido... Uh, aprovada, os municípios todos estavam discutindo seus planos político-pedagógicos. Então, ali, quando os municípios estavam fazendo essa discussão, o núcleo teve uma atuação bastante interessante uh, nessa dimensão mais política do plano político-pedagógico das escolas, no sentido de pensar qual é a sociedade que nós queremos construir, qual é o cidadão que nós queremos formar dentro das escolas. E nessa visão de sociedade, os educadores do Estado inteiro já apontavam que gostariam de construir uma sociedade sem racismo. Já percebiam né, que a questão racial era uma questão uh, a ser pensada nesse plano político-pedagógico. Bom, nesse sentido, então, eu estou né, apontando que, bom, essa formação, ela vem crescendo, se intensificando e se ampliando, né? uh, o DEDES, ele teve uma atuação no sentido de promoção de vários cursos sobre a temática étnico-racial negra, depois, a partir das diretrizes, do plano eh, de implementação das diretrizes, com a criação do nosso NEAB, isso se intensifica, a universidade cria um núcleo, né? uh, e aí, essa relação do núcleo com, com o DEDS é uma relação bastante intensa, porque muitos dos membros do departamento vão integrar o núcleo, e outros vêm de fora, né? como a professora Carla, uh, eu estou che me chegando ao núcleo, tem né, um grupo grande de professores e de alunos e, e de servidores que vão se integrando e fortalecendo. Então, essa formação está qualificada, ela está sendo ampliada, mas eu acho que a gente ainda tem bastante a avançar. Eu acho que a gente precisa pensar nos, em termos de pós-graduação, de formação em serviço e de formação inicial. Então, olhando para esses três campos da universidade, eu acho que a gente tem uma sólida trajetória na extensão, a gente precisa consolidar uma boa trajetória na formação inicial... Currículos dos nossos cursos de graduação precisam integrar a discussão étnico-racial, ela está presente sim, se nós pegarmos dados da Organização Mundial da Saúde, nós vamos ver uma assimetria racial no atendimento de negros e brancos no Brasil, no tempo médio de consulta, na analgesia de parto, é, na mortalidade, né? então há uma assimetria que é fruto dessa sociedade uh, racista e escravista uh, que nós construímos no Brasil. Então, bom, esta, por que, que eu trouxe esse exemplo da área da saúde? Porque na formação inicial, não são só as licenciaturas que precisam discutir essa questão. Todas as nossas graduações precisam incorporar. Né? Então, acho que os cursos da área da saúde, os cursos da área da engenharia e arquitetura, pensar por que, que se pensa, não se pensa arquitetura é, uh, urbana, é, com um projeto uh, de urbanismo mais cidadão, que contemple mais as populações de periferia que são majoritariamente negras. Essas questões negras. aparecem em todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas. E, por fim, a pós-graduação, que me parece é o terceiro bloco que a universidade pode contribuir, em duas dimensões. Uh, acho que o NEAB já faz parte dessa, dessa integração com a pós-graduação por ser um núcleo de pesquisa e, portanto, pesquisadores, seus orientandos vão né, integrando o NEAB, puxando as pesquisas e a produção de conhecimento nessa área, mas na pós-graduação acho que a gente vê um movimento incipiente, mas importante, uh, de criação de editais para pós-graduação que contemplem o um sistema de cotas. Né? Nós tivemos recentemente um edital nesses termos na Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação, então acho que esse tripé, pós-graduação, graduação e extensão, tem um compromisso de formação de quadros. Né? Nesse sentido, volto, eu acho que a extensão ela vai muito bem obrigada, ela vem cumprindo esse papel, nós temos já uma longa produção, uma longa oferta de cursos, Uh, nesta dimensão de longa oferta que o diálogo chega como mais uma iniciativa para ofertar aos licenciados, mas sem dúvida uma iniciativa que não é uh, pioneira, não é única e não será a última da nossa universidade. Acho que a gente ainda tem muito mais coisas para fazer. Muito bem, professora Gladys Kerscher, da Faculdade de Educação, coordenadora-geral do UNIAFRO que está na organização aí do curso de extensão Diálogo sobre Educação Básica para as Relações Étnico-Raciais e Educação Básica. Muito obrigado pela participação de Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso durante o curso. Muito obrigada a vocês, eu é que agradeço o espaço de divulgação. Vamos agora às notícias da extensão. O Instituto de Física promove a partir da próxima quinta-feira, dia 14, o curso de extensão Física para Ensino Médio 1 e 2. Até o dia 21 de dezembro. Serão realizadas exposições orais, trabalhos em pequenos grupos e demonstrações e experimentos com equipamentos dos laboratórios do Instituto. O curso é destinado para estudantes do segundo e terceiro anos do ensino médio, ou para pessoas que já tenham cursado estas séries. As inscrições ocorrem entre os dias 29 e 31 de agosto na Secretaria Acadêmica de Física, Avenida Bento Gonçalves, número 9500, Campos do Vale. O nono festival de violão da URGS ocorre entre os dias 13 e 8 de outubro. O evento reunirá alguns dos maiores expoentes do instrumento na atualidade. Coordenado pelo professor Daniel Wolf, o festival é promovido pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. As atividades ocorrerão no Salão de Atos, no Salão de Festas da Reitoria e no Instituto de Artes, todos no Campo Central. O e-mail para mais informações é festivaldeviolãourgs.com já estão abertas as inscrições para participação nas oficinas da 18 o Salão de Extensão. Ao todo, serão 57 opções de trabalhos nessa modalidade para o público comparecer do Campus do Vale. As inscrições devem ser feitas pelo site www.urgs.br barra Salão de Extensão. O evento ocorrerá entre os dias 16 e 20 de outubro e faz parte do Salão da URGS. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, Notícias de Andriele Prats,